Rapaziada, ontem eu postei aqui no canal um vídeo Falando, né, sobre a nova caixa As novas skins Hoje mais cedo eu postei um vídeo falando sobre os preços Das skins mais importantes da caixa No vídeo, né, no primeiro vídeo que eu postei Noticiando essa atualização Eu não falei tão bem dessa K47 Que é a K47 Headshot Obviamente, a skin é muito bonita, tá ligado? Não tem como falar que essa skin é feia Mas não é a mais bonita da caixa, na minha opinião A m 44 a 4 é muito superior A AWP do Dolor é mais bonita que ela A Glock que tem um Coelhinho e a UMP Wild Child, então não tem nem o que falar E no vídeo de ontem, eu também comentei Sobre um suposto bug Dessa cá, porém, eu descobri uma parada Que é insana, tá ligado? Eu preciso mostrar isso pra vocês, se foi intencional Ou não, eu não sei Mas assim, se a Valve fez isso de propósito, se foi intencional Ela tá de parabéns Merece o nosso reconhecimento, porque o que eu vou mostrar aqui É impressionante, só que antes Eu quero falar sobre o probleminha dessa skin né, Que eu já tava comentando no vídeo de ontem Eu havia dito que o sistema holográfico dessa skin Não funcionava tão bem Por exemplo Só de eu me mexer A cor da skin não muda O efeito holográfico não acontece Só acontece quando eu inspeciono Quando eu inspeciono Aí sim muda de cor Sendo que teoricamente né, Pra ser mais realista Ela deveria mudar de cor Só de eu me mexer Mesmo sem inspecionar Que querendo não eu tô mudando o ângulo dela Eu tô mudando o ângulo Que a luz reflete na skin Porém E agora começa a mágica Quando entramos em algum lugar escuro Ela já começa a ficar diferente Então aqui já dá pra ver Que ela tá um pouco mais roxa né? Já tá combinando muito mais com a minha luva, inclusive. Se a gente vem pro claro, ó. Deu pra perceber? Se entrarmos em algum lugar com uma iluminação um pouco mais quente, olha o que acontece, mano. Que que é isso, velho? Juro. Eu tô impressionado, mano. Olha essa parada. Luz branca, luz amarela. Luz branca, amarela. Cara, isso é... Isso é maluquice, mano. Nesse mesmo mapa, tem um duto e lá dentro a luz é vermelha. Dá um ligue no que vai acontecer. Cara, olha isso. Mano, que loucura, cara. Juro. Meu pai Não é possível Não existe um mundo onde isso não foi feito de propósito Em mapas comuns, como a Mirage Esse efeito também acontece, óbvio Que não com a mesma intensidade Então, por exemplo, ó Dentro da caverna, onde é mais escurinho Ela fica mais roxa, Ela fica mais rosada, né? É um mix ali de rosa com roxo Já onde tá claro, nem tanto E obviamente, como qualquer skin holográfica Esse efeito também, mano Pega muito bem aqui, ó Em cima do fogo Cara, aqui é loucura também, viu? Que loucura. Comenta aí, de 0 a 10, qual a sua nota pra essa skin. Eu do... 9,5.